Boa, pegou, bora Boa, Isso, boa, Vamos, vamos, vamos. vamos. Vamos, Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Vai vamos sai, vamos Vai. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Qualquer não, não tá coisa aí. Vamos vamos, vai vamos, vai. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Estamos tá trabalhando. trabalhando. Vamos, vamos, vamos. Bora, Pedro, quero ver se eu solto aí, Pedro. Quero ver se eu solto aí, bora, seu Levi. Isso, Levi. Isso. Hoje mais agora. Ah, com dois pés, com dois pés, seu Pedro Com dois pés. Vamos, vamos, vamos, seu Rio. Vamos, seu bora, Jesus. Vamos, vamos, deixa cair, bora, deixa Eu Olha, Olha, Olha, Olha, Olha, Olha, Olha, 不知道